pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo é super rapidinho, o mais fácil aqui do YouTube. Garanto, hein? Eu garanto que vai ser o mais fácil ensinando a fazer esta saia godê aqui super linda e super simples. Este tecido aqui maravilhoso é um corte circular que vocês encontram no site da Teodora Tecidos. A gente tem cupom de desconto seu. Lembrando que temos outras estampas. Então, se você quiser aprender a fazer essa saia muito simples e olha que linda, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Vou falar muito, já vamos começar para esse vídeo ficar rápido. Primeira coisa que a gente vai fazer, meninas, é cortar aqui, olha, toda a barrinha em volta da nossa saia, tá? Então, vou pegar a tesoura aí. Oh... Então, pega a sua tesoura aí, ó, e você vai cortar aí toda a volta. Eu vou cortar e já volto com a barra cortada pra vocês verem. pessoal, ó, cortei, tá vendo? E dobrei ao meio. Aqui tá as duas pontinhas, ó, e lá tá a dobra do tecido. Então, eu só ajuntei ponta com ponta e dobrei. Vou pegar aqui e vou dobrar mais uma vez, deixando meu tecido dobrado em quatro partes. Dobrei. Certo? Agora você vai pegar, vai medir aí a sua cintura e dividir por quatro. Então, no meu caso, é uma cintura de 70 centímetros, tá? Na verdade, é uma cintura de 72 centímetros. Eu vou cortar ela com dois centímetros menores. Então, você pode diminuir aí dois centímetros na sua cintura. Então, uma cintura de 70 centímetros é 72 menos dois, 70, dividido por quatro, 17 e meio. Pego a minha fita métrica e vou achar aonde vai dar 17,5 aqui, ó. Então, vai dar mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu medir. Você faz uma meio curvinha, tá vendo? Olha, é aqui mesmo, ó. 17,5, tá? Tá um pouco tortinho. Achei o valor da minha cintura. O comprimento já tá certo, que é o comprimento do tecido. Só cortar isso daqui, então. A nossa saia godê já está pronta, só falta colocar o nosso cos. Cortou o cos de 70 centímetros, vai cortar uma fita, uma tira reta ali no tecido que sobrou de 70 centímetros pra gente encaixar aqui, tá? Olha, então, a saia, ó, já cortou certinho. Agora é só cortar, então, a tira aí rapidinho no tecido, é uma tira reta mesmo que você corta, Tá? Aqui ficou um biquinho, olha, não tem problema. Ou você acerta, ou você pode deixar assim, que na hora que você colocar a coisa ele vai esticar, tá bom? Só você fazer assim, ó. Ele estica, e aí, ele não fica com esse biquinho. É né? só dar a impressão que ele tá com o biquinho, porque a gente cortou, tá? Então, eu vou cortar aqui a tira e já venho pra gente passar uma costurinha na máquina. Só tem essa costura. Então, o que que eu fiz? Olha... Cortei um cos no tamanho da minha cintura e na largura que você preferir. Eu geralmente gosto de cos mais grosso, tá vendo? Cortei no reto mesmo. E aí, eu preguei aqui, olha, na minha saia, passei na overlock, tá? Então, se você não tiver overlock, não tem problema. Você vai passar o ponto zigue-zague aí da sua máquina, que não tem problema. Vai aguentar tranquilo, tá? É, este tecido aqui é um crepe de malha, então se você não quiser fazer a barra, você nem precisa fazer. Eu passei uma vez na overlock e virei uma barrinha bem fininha, tá vendo, olha? Tá? E agora eu vou passar no ferro, porque quando a gente faz a barrinha na saia godê de malha, geralmente ela fica, tá vendo, olha, toda com ondinha, mas é só você passar no ferro que ela fica certinha, Tá? Então, a saia já está finalizada, eu não mostrei colocando o cos, porque, meninas, é só cortar uma tira, você mede a cintura da sua saia, corta uma tira reta e coloca aqui, olha, tá vendo, ó? Só costurei aqui, é muito simples, então, por isso que eu acabei nem mostrando a costura, tá? É muito simples costurar o cos, então eu acabei nem mostrando a costura por ser muito simples, tá? Olha que linda que ficou a saia, super rapidinha de fazer com esse tecido e olha que maravilhosa! Gente, eu amei o resultado dessa saia, no começo do vídeo vocês conseguem ver bem como fica no corpo. Então, pro vídeo não se estender mais, eu vou parando por aqui, porque senão eu fico falando, falando, né? E o vídeo fica muito longo.